Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou revelar tudo sobre o X-Animal. Então se você quer saber se o X-Animal funciona, se dá resultado mesmo e quer saber se o X-Animal realmente funciona, assista esse vídeo até o final, ok? E antes que eu esqueça, se você não quer correr nenhum risco de saúde ao consumir esse produto, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho um alerta muito importante sobre o X-Animal, beleza? Então... Eu não sei se você já passou por isso ou se você está passando por isso nesse exato momento, mas já tem algum tempo que eu vinha sofrendo muito com problemas de ejaculação precoce e é, de impotência, onde eu não estava mais conseguindo satisfazer a minha namorada na cama. E isso estava acabando com a minha autoestima e principalmente com o meu relacionamento. Porque tipo, eu não conseguia passar mais que 10 minutos que já gozava, e às vezes era pior, o companheiro aqui nem subir e essas situações são muito constrangedoras para nós, né e isso começou a, a mexer muito com o meu psicológico, porque esse problema começou a piorar cada dia, e passou a acontecer com muita frequência, então é, eu fui buscar um tratamento, porque eu não aguentava mais aquela situação, e conversando com um amigo sobre isso, ele, ele me indicou o X-Animal, ele me passou o link do site oficial do produto, que inclusive eu vou deixar aqui abaixo, é, na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhada lá, beleza? E aí eu comecei a usar o X-Animal há uns dois meses, e posso dizer que sim, o X-Animal funciona, o X-Animal realmente funciona, pessoal. Eu estou muito satisfeito, porque o X-Animal aumentou muito a minha energia e desempenho sexual. É, depois que eu comecei a usar o X-Animal, minhas ereções passaram a durar por muito mais tempo, Hoje eu consigo ter total controle é, da minha ejaculação, é, depois que eu comecei a usar o X-Animal. Graças a Deus, hoje eu consigo passar de 20 a 30 minutos tranquilamente, sem gozar. E lembrando pessoal, é, eu ainda nem terminei o tratamento, que leva em média 5 meses. Uh, e eu também comprei 5 cinco, cinco potes para fazer o tratamento completo. E aqui só uma dica, se você pensa em comprar o X-Animal achando que vai ter resultado da noite para o dia, Cara, pode esquecer, pois não vai funcionar, não existe milagre. Mas se você usar o produto da forma correta, que são duas cápsulas por dia, uma 10 minutos antes do almoço e outra 10 minutos antes do jantar, e fizer o tratamento do jeito certo, é, pode ter certeza que você vai sim ter resultados, beleza? É, nesses dois meses de uso do X-Animal, eu também tive um aumento peniano de PNL em 3cm, pode até parecer pouco mas para mim, assim, tem feito bastante diferença, isso elevou ainda mais a minha autoestima. É, e só lembrando, pessoal, o X-Animal é um produto 100% natural, não tem nenhuma contraindicação, é, é registrado e liberado pela Anvisa, então pode usar sem medo, beleza? É, desde que você use o produto original, e é aqui onde eu quero fazer um alerta importantíssimo como eu falei no início do vídeo, é, para que você não seja enganado, como várias pessoas já foram, se você quer comprar o X-Animal e quer ter resultados de verdade, só compre o produto no site oficial. Por quê? Porque tem várias pilantas que estão falsificando e pirateando esse produto e vendendo em sites paralelos. Por isso, é, não compre o X-Animal no Mercado Livre, na OLX ou qualquer outro site, que não seja o site oficial, entendeu? É, Tenham muito cuidado, pessoal, para não cair em nenhum golpe. Porque, infelizmente, é, existem muitas pessoas mal-intencionadas, é, como a gente sabe, né? Então, tome muito cuidado. Enfim, pessoal, fica aqui o meu depoimento e, principalmente, o meu alerta sobre o X-Animal. O produto funciona, sim, desde que seja o X-Animal original, que só é vendido no site oficial. Então, assim, não ponha em risco a sua saúde comprando em qualquer site, ok? E o link do site oficial, que foi o que eu comprei, está aqui na descrição do vídeo, beleza? É, no mais... É, espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, beleza? Forte abraço a todos, valeu!